A Feira de Produtos Orgânicos Ana Primavese comemora dois anos em setembro, com atividades especiais. No primeiro momento nós tivemos uma fala com a professora Marlowe e a professora Mariellen, que trouxeram a importância da, da participação da mulher guardiã das sementes crioulas. No segundo momento, nós tivemos a participação de um agricultor da feira, o seu Zé, participante aqui, um estudioso e um pesquisador da agroecologia, que trouxe uma oficina sobre a agroecologia. E hoje nós temos a participação da Raquel Hall, que vai nos trazer a, um, uma oficina de, de culinária saudável. Não adianta a pessoa descobrir na mídia que um alimento está em, na moda porque faz bem para uma coisa ou para outra, e se sacrificar e comer uma coisa que para ela não tem um valor, né? Para ser saudável o valor, o alimento tem que ter um valor afetivo, né? O valor ele, o alimento ele tem que ter um carinho, sabe? Comida de mãe, isso faz bem, porque aquilo que faz bem para as emoções também faz bem para a saúde, tá? Isso do ponto de vista do alimento acolhedor e nutritivo. Fora isso, né, é ter uma alimentação variada, para ter uma alimentação variada, basta olhar o colorido no prato, um prato quanto mais colorido, mais variado, e uh, principalmente cuidar a procedência dos alimentos, né, uh, ter um alimento, uma alimentação variada, mas com alimento, com um prato cheio de agrotóxico, não é uma coisa que vai refletir na saúde de imediato, mas que a longo tempo vai prejudicar. A feira leva o nome de Ana Primavese em homenagem à professora pioneira nos estudos de agroecologia na UFSM e no Brasil, e é a primeira totalmente orgânica em Santa Maria. A ideia de um espaço como esse tomou forma a partir da parceria entre agricultores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, técnicos da EMATER e UFSM. Atualmente, participam da feira nove famílias todas com o selo de certificação de produção orgânica. Cada vez, cada dia, mais uh, enraizada, com mais clientes vindo, com bons feedbacks, uh, bons retornos né, das pessoas, e valorizando o nosso trabalho, que é um trabalho dentro de Santa Maria inovador, né, porque a gente trabalha não só a produção de alimentos orgânicos, e, mas sim, também, aquela olho no olho, a troca, uma conversa, uma, uma ação formativa que a feira proporciona. Né? A gente tenta trazer tenta esses espaços, além da feira, outras, outros valores que, que prescindem isso. Né? A feira acontece todas as quartas-feiras na cobertura da Ponte Seca da UFSM, a partir das 10 horas.